pra mim estar nesse evento, pelas características que ele tem, por ver vocês, pais, nessa luta, nessa jornada, né que é um caminho, né não tem fim, não tem... A gente mal consegue apontar um começo, quanto mais um fim, né? e Que não tem também um certo, um errado, e sim o que funciona e o que não funciona, né? Eu vou continuar enrolando um pouco aqui. Aproveitando para agradecer o Papo de Homem por trazer esse espaço. Acho que isso aqui é um Papo de Homem. Está é, virando cada vez mais homem que homem discute paternidade, homem que homem discute formas de amar, não somente formas de possuir. Então a gente vai num caminho que eu acho que não tem volta e cada um de nós acaba se convertendo num multiplicador de de amor, basicamente, de, de, de valores bem interessantes. Vamos, vamos fazer uma uma apresentação bem curta, na verdade, a gente é, vai falar uma, mais ou menos uma meia hora, e eu vou deixar esses últimos 10, 15 minutos para a gente ter uma troca, porque eu acho muito chato quando uma pessoa fala só, né? eu acho mais legal quando tem uma conversa, quando tem um diálogo. Então, eu peço para vocês, que já vão pensando em questões, em coisas que talvez seja legal Discutir, que seria válido compartilhar e a gente deixa essa última parte aí pra... Pra gente poder discutir. O software não é legal, é isso? É legal. Legal. É isso aí. Bem, vamos começar então é, a nossa fala. Cadê meu assistente? É Pedro? Vem cá. Não me deixa sozinho nisso aqui, cara, que você é artífice de muita coisa aqui. Esse é o meu filho, o Pedro. Então vamos fazer assim. Vamos. Acho que é aqui, Pepe. Senta aqui. O botão vai ser esse aqui, tá? Assim, tá bom? Quando eu te falar. Uhum. Então vamos lá. É, nossa última fala do dia é, desafios da paternidade atual e uma pergunta bem provocadora ali: existe vida? além da primeira infância, né? como lidar com os dramas dos filhos a cada idade. Pode ir, Pepe. Eu sou Leonardo Piamonte. no que diz respeito à paternidade, eu tenho dois projetos, digamos, um é um blog que vocês veem aqui, o Paternidade Sem Frescura, que está por aí, com alguns textos, um blog novo, algumas ideias ali, quem quiser acompanhar é paternidadesemfrescura.com. E também tem o Balaio de Pais, que é um podcast aqui com algumas pessoas que podem participar. Todo mundo está livre de participar. É um programa que é gravado quinzenalmente. É, está disponível é, nas melhores lojas de aplicativos, não sei o que mais, no SoundCloud, sei lá o nome Enfim, ali é um espaço de, de discussão, de a gente conversa, de enfim, de assuntos que vão aparecendo aí para esses pais. Pode ir, Pepe. Bom, a gente vai dividir a nossa palestra, por chamar de alguma forma, a nossa conversa em duas partes, né? A primeira pergunta, existe vida além da primeira infância? O que é essa primeira infância, né? que para a lei brasileira são 72 meses, né? o equivalente a seis anos, e que tem 5 milhões de brasileiros nessa fase, né? Qual a importância disso? O que é essa primeira infância? Para o nosso para nossa fala hoje, a gente vai fazer um recorte até os três anos. Que eu acho que é uma, uma parte um pouquinho mais, mais punk da coisa. Vai, Pepe. E aí, vem imagens fortes. Cuidado, atenção. Preparem-se para essa imagem forte desse cara aí. Olhem para esse cara, para essa menina, tanto faz, para essa criança, e fiquem com ela na cabeça mas gostaria que vocês pensassem o que ela representa hoje, né? o que ela é, tá bom? Fiquem com essa imagem aí. Pode ir, Pepe. É uma fase essa primeira infância, pode ir, Pepe, mais uma, em que tem muita mudança rápida, né? esses três primeiros anos acaba, tudo muda, tudo muda de repente, você corredor de longas distâncias em Berlim, você tem uma banda de rock, de punk, de alterno hardcore, metal, sei lá o que, e de repente você virou pai. Você tinha um trabalho, a sua mulher também, estava tudo lindo, tudo parecendo, indo muito bem, de repente tudo muda. E muda fisicamente, e aí o homem também se enche de novos hormônios que nunca tinha lidado com eles. E aí também a mulher, idem, está lidando com tudo isso, e de repente todo mundo se encontra num período de alguns meses atravessando por uma maré de coisas loucas, pode ir, PP, que acaba criando uma demanda física enorme. Quem tem filhos de um ano, de meses, sabe o que é andar atrás de um cara de engatinhante por ali, assim brincando de ser esmagado no meio no meio do, do trem, enfim, você sabe o que é o que, é? O que, é que tem uma o que, é que demanda fisicamente uma criança? Pode ir. A palavra saiu errada, desculpa, gente. É... Privação de sono. Ninguém dorme, quando dorme, dorme mal. Aquele bebê que parece loteria do governo, que a cada uma hora está né, anunciando novos resultados. E aí você tentando dormir, e aí concilia o sono nos 20 primeiros minutos, dorme 20 mal dormidos, aí depois fica com o olho aberto, porque daqui a pouco ele vai acordar, a tua mulher também vai acordar, mas tem que amamentar e você tem que pegar o filho, aí você tem que trazer água para sua mulher, mas enfim, uma coisa louca. De tudo, né? Novas dinâmicas, novas relações, aparece um novo elemento na casa que se relaciona contigo, que se relaciona com a tua mulher, a relação com a tua mulher muda, com o teu companheiro. Tu fala mulher em termos gerais, eu tô podendo também aqui falar de companheiro, de outro homem, isso tanto faz, tá bom? Quando eu falo mulher, não entendo mulher, entendo qualquer qualquer colega, qualquer companheiro. Pode ir. Demanda emocional gigante também, né? Como é que eu vou lidar com essa pessoinha, o que, que eu tenho que me preparar, como é que vai ser esse novo amor? É um amor grande, pequeno? Como vai ser isso? né Pode ir, PP último aí. Dúvidas enormes, né? Será que eu vou pelo BLW, pelo, qual é a minha DPP? Será que é, a PLV é uma preocupação? PQP, VSF, enfim, aparece tudo, né? De repente, um monte de coisa, sling ou carrinho? O carrinho e slingue. O sling de argola o sling de não sei o quê? Sling é necessário? Como é que põe o sling? Na rã? Não, mas então o parto. E então o parto porque não sei o quê, e aí pinga colírio, não pinga colírio, enfim, vem um monte de coisas, dúvidas. Se eu pingar colírio, ele vai virar criminoso, quando ele for ver, mais velho. Será que se eu permito uma via de parto diferente, ele vira corintiano? Será que... Tem de tudo. E aí começa... É, é complica. Aí... Mas é isso, é um monte de dúvidas que começam a assaltar uma pessoa que, de repente, tinha uma banda de rock, metal, transgressor que não está preparado, da PP. E aí vem os pitacos de sabedoria de todo mundo, né? porque todo mundo entende mais de paternidade e maternidade que você. Até, até certo ponto, é verdade. Até, até um momento da vida isso é verdade. Você não entende nada de paternidade ainda. Mas vem aqueles pitacos. Sogra, tia, vizinha, enfim. Todo mundo começa a ter uma opinião do que você tem que fazer. E todas as opiniões são extremamente balizadas. Todo mundo tem uma noção, assim, claríssima. Todos não, porque o oh, meu sobrinho, isso, e aí ele virou. Ele fico, foi engenheiro depois disso, porque, ele, meu, porque eles não davam tanto colo, cara. Porque ele deixa o filho solto? Não, isso também não pode, tem que pegar, enfim. Pode ir, Pepe. A única coisa que ocorre nessa fase é tudo. No fim das contas, é isso. São três anos de pauleira três anos em que tudo acontece. É só isso que acontece tudo. Só para vocês terem uma noção do que, que acontece nessa fase, a gente vai ver estudos, por exemplo, internacionais, mas que também poderiam ser feitos no Brasil, pesquisa de observação, como a gente chama, onde a gente vê dados como esse daqui. Uma intervenção corretiva a cada 6 a 9 minutos. É mais ou menos o que a gente observa quando está numa creche, quando está numa casa, num lar qualquer. A cada 6 a 9 minutos é um... Assim não, desse jeito não, agora vai assim, tenta assim, Coisas interessantíssimas, se você vai analisar uma creche, por exemplo, uma de cada cinco interações com outra criança envolve uma emoção negativa. Uma de cada cinco. Ou seja, a criança, 25% das vezes que interage com outra criança é envolvendo uma emoção negativa. Ou coisas incríveis, essa aqui, né? Crianças entre 18 e 24 meses podem ouvir a palavra não até 400 vezes por dia. Tudo bem que tem pai que né que dá uma roubadinha e faz não não, não não não não não não não não aí já matou aí já matou Deus né sempre tem um cara mais esperto não não mas mas é isso mais ou menos mais ou menos na média 400 vezes uma criança ouve não não não vai Pepe não tô brincando é um período assim que muitos especialistas definem de uma forma muito correta em um período assim, foda pra caralho, cara. É muito difícil, os primeiros anos. E está correndo tudo isso. E aí? E nós? A gente que não tem preparo nenhum, que não tem nenhum tipo de treinamento, que não tem modelos, às vezes... Tem gente que tem modelos. Você falou que você tem um pai afetivo, uma coisa... Que sorte! Mas é teu pai, não é tua história. É outra história. Mesmo que você tenha modelos, os modelos eles são referência, mas eles não são caminhos a seguir em muitas ocasiões. Os caminhos são outros, o Rio já é outro. né? A gente está lá, como pai, pensando o que, que eu faço, eu estou fazendo direito, eu não estou fazendo direito. Um dia eu faço direito, no dia seguinte eu não faço direito. Uma hora eu faço direito, na hora seguinte eu já não faço direito. Me falam que eu não fiz direito, mas eu devia ter, faz... ter feito direito. Aí, é assim, uma coisa que eu falei, amor, não. É Uma coisa que eu pensei, amor, não sei. Uma coisa que eu devia pensar, mas eu não falei, acabei não dizendo nesse momento, pode ser que seja por aí. Esse é o tipo de comunicação que a gente vai ter nos lares. Porque tá todo mundo na pegada. Temos uma mulher, de novo, um companheiro, como vocês uh, apliquem na sua citação, que está também esgotado, que também não está com tempo de, de pensar nas tuas necessidades, nas, nas tuas faltas, nas tuas carências. Tem uma pessoa que está jorrando leite, cara. A gente consegue imaginar o que, que é isso? A gente consegue, como homem, realmente ter uma empatia disso? Do que, que é que do teu corpo sair você transformar sangue em leite e que isso a... sai do seu corpo a cada instante? E você está preocupado com o sexo? Assim, se você tivesse do... duas protuberâncias no seu corpo, pensem em vocês, as protuberâncias da sua escolha, que estivessem jorrando algum material durante todo o dia, durante alguns anos. Qual a tua... Qual a tua a tua intensidade para um momento de sexo, cara? Só pensando. Tudo bem. Não precisa responder. Estamos lá nos pais, sofrendo, apanhando, tentando lidar com, com a solução. Então, para tentar fechar essa primeira parte, existe vida além da primeira infância? Cara, o mais importante, talvez, é que existe vida durante a primeira infância. O mais louco disso aqui da primeira infância, é que, por estranho que possa parecer, vai passar. Por distante que possa parecer, vai passar. Às vezes, você fala, mas a colonização em Marte vai ser antes. Vai, Pepe. O fim das brigas de Facebook vai ocorrer antes. Mas não, o fim do puerpério, pode ir, Pepe, vai acontecer antes desses dois, com certeza. Isso vai passar. É intenso, é cansativo, mas vai passar. E o mais importante é que o que você deixar nesse período vai ficar para a vida inteira. Pode ir, Pepe. Vamos ver um pouquinho mais de estudos. Será que essa primeira infância, afinal, é a fase mais desafiadora mesmo? Será que é a parte mais difícil de, de, de lidar com o filho? Foi feito uma, um estudo muito interessante na Universidade de Arizona. Quem quiser pegar a referência está ali embaixo. A Cichola e a Lutar fizeram uma, um estudo onde elas encontram que não. Que parece que não. Parece que a primeira infância não é o mais difícil. Parece que... A idade dos 12 aos 14 anos é mais difícil ainda que a, que a primeira infância. Isso foi feito um estudo só para contar para vocês: foram 2.200 mães é, com estudos superiores, ou seja, com uma certa condição ali financeira que excluiria tensões e pressões talvez do meio social. Elas têm, digamos, uma garantia ali que as coisas estão bem. Mas 12 a 14 anos é a idade mais estressante para as mães. Foi feito só com mães, infelizmente, pai e literatura. Técnicas científicas são coisas assim, tipo, opostas, cara. Não, não, não, assim, ninguém quer estudar, gente. Ninguém quer estudar quando a coisa é certa. Quando a coisa é dá merda, todo mundo quer estudar. A falta de pai está relacionada a 75% de casos de crime, especialmente em comunidades pobres. Aí todo mundo fala do pai. Mas quando o pai está fazendo a coisa boa, ninguém vai fazer um estudo. Com mais, eles têm um pouco mais de estudos. De 12 a 14 anos é a idade mais estressante. E a segunda idade mais estressante nessa pesquisa, adivinha qual é? A primeira infância, né? Yeah. A primeira infância é a idade mais desafiadora. Mais uma, pp. O, acaba, acaba o que acaba criando esse formato. Basicamente, a infância, nessa, nessa lance de qual a idade com mais treta, é um v, um v, basicamente. Onde a gente tem, de um lado, os dois aos três anos, do outro lado, os dois aos 14 anos. Temos essas duas fases como as fases em que as as mães, e eu vou aqui generalizar para os pais, têm mais sentimento de solidão, de vazio existencial, de falta de recompensa, de dificuldade para se relacionar. É o um momento em que as pessoas sentem mais dificuldade de se relacionar com os filhos, em que sentem que a atividade de ser pai e ser mãe é muito frustrante. Tem esse cara, né, de um lado, bacana desses, podia. E esse outro. Né? E para eles está tudo certo. Assim, sofrem também algum, alguma coisa, mas não acaba sendo tão complicado para eles. Vamos lá. E dos 4 aos 11 anos? Né? Não acontece nada? É, é tudo um passeio no parque, será? É engraçado, cara, mas... quando a gente vai ver o volume de estudos que existem de criança, por exemplo, quando a gente vai relacionar com a idade da criança estudada, isso aqui é um deserto. Dos 4 a 11 anos você quase não, quase não encontra estudos. De nada. De, de nada. Parece que tá tudo certo, entende? A grande maioria dos estudos está focada naquela idade, na idade pré-adolescente. E nesse daqui, dos zero aos três anos, tem muito estudo, estudo de tudo. Mas aqui ninguém estuda as crianças, tem pouquíssimos estudos, pouquíssimos. E na consulta, digamos, na realidade de um psicólogo que atende famílias, também. Dificilmente chega... tem, tem, claro, evidentemente tem, vem um ou outro, mas o, o, o grosso está aqui e ali. Né? O que chama muito a atenção. O que será? Por que será né? que isso acontece? Pode ir. Vamos lá, quem disse isso? Essa é um, uma pequena brincadeira que a gente vai fazer. Eu quero mais independência. Quem falou desses dois? Né? Abaixo as estruturas hierárquicas da sociedade. Quem falou esse cara? Qual, qual dos dois fala isso? Você não me entende. Quem fala isso? Um pré-adolescente ou um cara de três anos? Né? Frase do tipo, sei lá, é, eu estou procurando a minha identidade. Quem foi? O cara de três anos ou o cara de treze? Os dois, exatamente. Essa é a grande sacada, os dois. Porque esses dois caras estão passando pelo mesmo momento da vida, só que em versões diferentes. Esse cara aqui, de repente, descobriu que o mundo existe. E saiu do colo e desceu para... Para, para o chão, e é tudo fascinante. E o mundo, pô, é meu, mas não, não é meu. Aí sai correndo. Aí é, é fascinante, ele quer se aproximar, mas dá, um, dá uma coisa, né? Esse cara é exatamente a mesma coisa. Esse cara, de repente, saiu dessa fase em que ele está de boa com a vida e, de repente, se vê exposto a um monte de pressões também. Descobriu que existe a baladinha, descobriu que existem os amigos, descobriu que pode dormir na casa dos outros, descobriu que pode... É, enfim, o um mundo, de novo, se lhe apresenta como uma grande oportunidade, um grande desafio. Esse cara aqui está procurando sua identidade, quem sou eu? Né? Eu já não sou aquele bebê, eu não amo mais, enfim, alguns, não sei, no geral, de novo, gente. Esse cara aqui também, quem sou eu perante os meus amigos? Eu sou o cara legal? Eu sou o chato? Eu sou o pentelho? Eu sou o bom em esportes? Eu sou... quem sou eu? Né? No fim, esses dois caras, antes de... aí, Pepe. No fim, esses dois caras eles acabam tendo esse perfil, né, que eles são sindicalistas monárquicos, cara. Fala, como é que é isso, cara? Tem um sindicalista monarquista em casa, cara. Ah, abaixo outras estruturas, a minha voz, não sei o que ninguém me entende e a gente vai quebrar essa porra toda. Mas eu sou o rei. Mas eu sou eu sou o único, eu sou especial, eu sou fantástico. Então eles têm esse perfil o tempo inteiro. A cada minuto e meio eles mudam. A cada segundo eles estão querendo ir para lá, mas voltando para cá. Eu quero o colinho da minha mãe, mas também não. Me solta também. Eu quero me arriscar, mas não sei como. Então, eu me atrapalho, eu sou... né? Não consigo me ajeitar direito. Então, vamos lá. Pode ir mais uma, Pepe? Voltemos a esse nosso sujeito experimental aqui. Né? Vai ficando mais assustador, será? O que, que vocês acham dessa pessoa, cara? O que, que vocês pensaram? Alguém me fala aí, sei lá, qualquer coisa. Tá bravo, né? Bravo, né? Uma raiva ali. Não quer comer o um almoço antes do doce, né? Não quer comer o um almoço antes do doce. Não, não teve o que quis né? nessa hora aí. Não teve o que quis, né? E vocês? Como vocês sentem essa pessoa? É um problema? É um desafio? Quando você vê uma coisa assim, o que, que você acha? O que, que você faz? Eu hum? por favor, para de fazer isso. Eu acho que o meu, nessa... o meu medo quando minha filha chegar nessa idade é se eu vou conseguir me comunicar com ela. Porque é, eu imagino que ela não ela não vai ser uma, uma pessoa com quem eu possa dialogar como eu dialogo com, com pessoas da minha idade ou com uhum. pessoas mais velhas. Mas ela tem um monte de coisa que ela quer falar, ela tem um monte de coisa que ela precisa, que ela quer, uhum. e eu tenho que conversar com ela, né? É o desafio da comunicação, que volta ao slide anterior. Né? O adolescente quer se comunicar também, mas não consegue. O pequenininho também quer se comunicar, mas não consegue. Agora, eu acho que você tem muita sorte, cara. Se você consegue se comunicar com os adultos, já é, uma, é um puta avanço. Cara. É um puta avanço você se comunicar com outras pessoas, cara, que supostamente tem que essa questão de ser adultos, né? A gente tem que se encontrar na comunicação não com as pessoas, não com as crianças, mas com você com você e com você. Eu não me comunico igual com você, nem com você, nem com você, nem com você. Mas é isso. É um desafio, né? É interessante porque esse carinha aqui, parece que não, mas ele saca tudo. E ele saca tudo de uma forma extremamente difícil de entender para nós. Porque a gente tem uma coisa que chama língua. A gente aprendeu a falar, e a gente aprendeu a falar, assim, a se enganar a partir da linguagem, esse cara ainda está tá entendendo essas relações. Então, o que acontece com esse cara? Esse cara é tipo o cliente, o cachorro que está lá. Ele não vê que você está falando, eu não estou com medo, ele sente o teu medo. Ele consegue sentir isso às três da manhã, uma terça-feira, que no dia seguinte você tem reunião. E aí ele está sacando que na hora que você está né, ninando ele, ele você está querendo botar ele para dormir. Ele está sacando isso. Você não vai me botar para dormir, eu quero ficar com você. Porque você não dorme. Não vai, não vai funcionar esse tipo de comunicação com ele. Esse cara, ele está sacando lições de vida mais importantes dele. Porque na infância, quando a gente é pequeno, a gente aprende coisas muito grandes a partir de coisas pequenas. A partir das mínimas comunicações, a partir das mínimas relações, a gente aprende coisas gigantes do tipo, o que você espera de mim, Pai? Quem sou eu? Eu vale a pena? Eu sou uma pessoa digna de ser amada? Isso ele está sacando. E não está sacando porque você fala, te amo, meu amor. Não está falando isso. Ele está sacando isso pela forma como você segura, pela forma como você interage, pela forma como você mexe no seu celular enquanto ele está brincando com você. Pela forma como você fala, pela forma como você, evidentemente, se relaciona com ele. Essa é a comunicação que ele está sacando. Então, se você se preocupa com se comunicar com seu filho adolescente, se preocupa primeiro com se comunicar com esse cara aqui. Porque não parece, mas esse cara vai virar adolescente um dia. E ele vai ter, em um num lugar muito profundo, chama hipocampo, tudo aquilo que ele aprendeu nessa fase. Tudo! Tudo! Algumas coisas poderão ser corrigidas, com certeza. Então, aí para isso. Psicologia, né? Mas, sei lá, o caminho pode ser interessante, pode ser mais fácil. A forma como ele vai se relacionar com o mundo está aprendendo agora, nessa fase. E o mundo inclui você. Pode ir, Pepe. E aí, a gente, quando a gente não encontra uma resposta mais satisfatória, a gente tem que partir para a literatura, né? E o rio que é o grande poeta, ele fala, olha, o verão há é de vir, o verão vai vir. Mas só vai vir para quem é paciente. Né? Aqueles que aguardam como se diante deles estivesse a eternidade. É isso. Né? Existe vida além da primeira infância? Existe. Existe. Agora, não queira conquistar o mundo na primeira infância. A primeira infância não é uma teoria, a primeira infância não é isso. A primeira infância é o momento mais importante da vida de uma pessoinha. O mais importante que pode ocorrer na vida de uma pessoa é nascer e crescer. É interessantíssimo isso. Pode ir, Pepe. E, com isso, a gente entra nessa segunda fase de como lidar, então, com os dramas dos filhos a cada idade. Né? Essa criança cresceu, tá lá quatro 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, está crescendo, tem diferentes idade tem 30 anos, sei lá, tantas coisas. Como lidar com os dramas dessa pessoa, né? São dramas importantíssimos? Vocês acham que não? É gigante o drama que ele tem, seja lá qual for. É enorme, é um drama super relevante. Vai, Pepe. A gente fica né com uma cara de como é que eu vou fazer isso? Como lidar com essa parada? Pode ser. Vai, Pepe. Mas a gente primeiro tem que se perguntar uma coisinha. Será que os dramas todos são dos filhos nessa relação? Será que são dos filhos os dramas? Será que são dos filhos? Será que não tem uma parte tua ali nesse drama? Vamos lá, Pepe. Para isso, eu acho que a gente teria que responder uma pergunta antes. partir de um passo atrás. O que é a paternidade para você? Eu sei, eu sei que é uma pergunta é muito complicada de responder, mas eu queria ouvir palavras. Palavras soltas. Alguém, me ajuda aí. Paternidade, eu falo paternidade, fala uma palavra aí pra mim. Amor. amor. amor. Mudança, proximidade. Legar. Legar. Legar? Legado. É, legado, isso aí. Cuidado. Responsabilidade. Responsabilidade, né? Desafio. Desafio, putz. É, a paternidade, na verdade, é uma coisa um pouquinho complicada. Pode ir, Pepe? Porque a paternidade, vai, é uma manifestação de amor. Isso, ó. É que, nesse momento, vocês levantam e começam a cantar Kumbayá, Malô. Né? É esse momento de pássaros e flores, mas não é. Na verdade, não é uma coisa de pássaros e flores, não é uma teoria de aquário, não tem nada a ver com isso. A paternidade, como qualquer outro tipo de amor, o amor que você tem pela sua mulher, pelo seu cachorro, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu vizinho, o amor que você exerce no trânsito, a solidariedade que você exerce no shopping, a, a compaixão que você exerce na praia, tudo isso é só um reflexo das suas estruturas internas. Então, a gente ouve muito pai falando assim, não, eu quero ser um pai bom para ser uma pessoa melhor. Eu não sei se o caminho é esse, talvez. Talvez a gente consiga esse caminho, mas que tal o caminho contrário? Que tal se a gente primeiro se faz uma pessoa melhor e nesse sentido se vira um pai mais interessante para o seu filho? Paternidade não tem nenhum mistério. Agora chama paternidade ativa. Pô, eu sou pai ativo. Eu não vou veganismo, né? Eu não vou crossfit. Então, me gente assim, e aí, gata, eu sou pai ativo. Virou moda, cara. Tá na moda, tá todo mundo assim, todo mundo é pai ativo agora. Paternidade ativa, eu acho que assim, na verdade, é um amor ativo. Como é ter o amor com outras pessoas? Como é ter o amor com os cachorros, com os gatos, com as plantas, com os corintianos? Como eu... Como é o amor do com o seu vizinho, que tipo de compaixão você exerce, que tipo de sentimento você tem para dar para o mundo, né? O que a gente vê na paternidade é a evidência das estruturas internas, da mesma forma no trânsito. Como eu sei como psicólogo que você, sei lá, que você precisa de mim como psicólogo, pelo que você me fala, pelo que você escreve, pelo que você escreve no Facebook, no seu textão? pelas imagens que você compartilha. Não. Eu sei que você precisa de mim porque você se relaciona com o outro, da forma que você se relaciona com o outro. Como o psicólogo sabe que é útil? Porque a gente tem problemas para se relacionar com o outro. Se você viver, morasse numa ilha solitária, que tipo de problemas sociais você teria? Que tipo de pressões sociais você teria, não ser o tédio e, enfim, sei lá, tempo livre, que a gente não sabe o que fazer com isso? Nenhum. O problema é quando a gente se relaciona com o outro. E esse outro é um vizinho, e esse outro é um filho. Então, nossa estrutura interna, na verdade, é muito, muito mais importante do que qualquer ideia, qualquer teoria que a gente possa desenvolver a respeito dessa porra aqui. Porque não é a respeito de teorias. Não é que a via de parto, não sei, claro, tem. Tem implicações? Tem, pô. A forma como uma criança nasce no mundo tem implicações? Tem. Sérias. Isso define a tua paternidade? Não. A forma como você dá mamadeira no copinho, ou mamadeira, não, mas uma mamadeira é confusão de bico, não sei o que. É importante? É. É importante pra caramba. É importante você, talvez, não gerar confusão de bicos numa criança. Ué. Mas define a tua, personalidade, tua, tua paternidade? Não. Não define a tua paternidade. O amor, e a paternidade é um tipo de amor, se define a partir das tuas estruturas internas. Então, talvez fique a sugestão. A melhor forma de você lidar com os dramas dos seus filhos é lidando com os seus primeiro, cara. Seja uma melhor pessoa que você vai ser o melhor pai. Seja uma melhor pessoa que você vai ser o melhor marido, o melhor companheiro. Vamos voltar esse cara aqui. O assustador. O que, que a gente está vendo nessa criança? O que, que a gente vê nele? Por que, que desafia tanto? Por que é tão assustador? Porque a gente não sabe amar. Simples. O que você vê aí nessa imagem. É o que você tem disponível para entregar para ele, cara. E assim é com o filho teu, e assim será com todos os filhos que você tiver, e assim será com tudo que você se relacionar na vida, em que envolva amor, para compaixão, respeito, solidariedade, e também raiva, e ódio, e egoísmo, e arrogância. A gente dá para as pessoas aquilo que a gente está pronto para dar para elas. A gente não ama quem a gente odeia. É impossível amar quando você não tem os caminhos. O amor e o respeito e todos os sentimentos, tanto positivos quanto negativos, são um cano. Se você tiver o cano bloqueado de um lado, não vai sair nada do outro lado, cara. Não vai sair nada. Nada. Ou vai sair menor, vai sair muito pouco. Vai, Pepe. A paternidade, eu acho, então, para já ir fechando um pouquinho, deixar espaço para as perguntas, é isso. O amor, seja na forma de paternidade ou não, se trata de você viver as perguntas antes de procurar as respostas. Tô com meu filho aqui, não sei o que fazer no momento, não faça nada, cara. Curta, se divirta, abrace, beije. Ou dê uma bronca, por que não? Fale não, você tem 400 oportunidades para fazer isso durante o dia. Ou você sabe a mente. Vai, Pepe. O meu convite, talvez, para todos vocês, para mim, que sou um pai, talvez, dos mais imperfeitos que existe, longe de qualquer tipo de arrogância minha de falar que eu a única coisa que eu trouxe para vocês todos é o que eu encontrei no mundo o que eu falo com esses caras aí que tenho aqui e o que eu aprendi eu como o pai não sei mais do... não sei mais do que isso mas eu... o meu convite é esse vamos tentar fazer uma paternidade e um amor que comece olhando no espelho mas olhando pela janela vamos tentar olhar mais para nós antes de olhar para os outros um pai deve começar a se olhar primeiro no espelho antes de olhar pela janela Boa sorte aí com esse seu problema. Valeu. Falou. Escutem o Balalho de Paz. A gente tem canecas humanizadas ali do balaio de Paz. Temos vários produtos. Estou brincando. Não temos produtos. Mas é isso, galera. Muito obrigado pelo, pelo tempo, pela atenção. E, de verdade, gostaria muito que vocês, se quisessem, perguntar alguma coisa, a gente pode ter esses últimos minutos, não sei quantos, poucos. 20 Vinte? Né? para interagir quem quiser legal vou aproveitar para fazer uma pergunta já que conheço o Léo eu sou desse grupo de pais que ele mencionou e eu lembro de uma dica que ele deu que me ajudou muito e eu queria que ele falasse mais sobre ela aqui que é eu tinha uma dificuldade com esses nãos com com com Cisco porque eu ouvia muito dos meus do meu pai especificamente e, óbvio, né na paternidade a gente revive tudo que a gente não quer reproduzir e tal. eu lembro que o Léo que falou assim, não, claro, eu deixo meu filho escolher. Só que eu não viro e falo, você pode tomar banho, você quer tomar banho ou não? Você quer tomar banho agora ou daqui a cinco minutos? E, tipo, e é um combinado, sabe? E, e, e parece besteira, mas magicamente... Cara, você quer comer agora ou daqui a cinco minutos? Daqui a cinco minutos. Você chega daqui a cinco minutos e fala, você combinou e é hora de comer. E come, cara! É, tipo, é, pra mim, foi muito legal isso. É, tipo, eu queria só que ele que contasse legal. um pouco desses hacks, é, assim. É, claro, é, assim, é uma coisa que a gente vê com muito, muito pai, né? E eu mesmo, todo mundo. Você quer que o cara faça uma coisa, cara. E nesse momento, nessa hora. Se você tiver com pressa pra ele fazer uma coisa, a culpa não é dele. A culpa é tua. Que você deixou chegar nesse ponto. <risos> Se você tem cinco minutos para sair, a culpa não é dele. A culpa não é de uma pessoa que não sabe o que são cinco minutos. Ou 10 ou 20. Qual a diferença de cinco minutos? Quando a gente aprende a noção de tempo, cara... Então, eu acho assim, essa questão é muito interessante. Quando a gente oferece opções controladas, né? Você não perde o monopólio do poder. Então, você quer, você quer que seu filho faça uma coisa, você pode perfeitamente né, oferecer opções controladas. Você gostaria de. O que o, o que o Ismael falou? Você quer fazer isso agora ou você quer fazer isso agora com uma colher vermelha na mão? Porque tem a colher vermelha. A gente está fazendo algum tipo de construção fantasiosa? Ué, tá. Mas o mundo é fantástico, gente. Especialmente quando você tem três anos, dois anos. Qual é o problema? Né? O que é um problema, talvez, é você construir emoções negativas numa hora de jantar, gente. Né? Se você não comer agora. Se eu não comer, agora, o quê? O que vai acontecer? Não vou comer. Tá tudo certo. O que acontece se não come? Alguém viu algum tipo de, de situação assim? Algum, alguém foi no hospital, talvez, assim que o, a criança não comeu? Alguém foi parar no pronto-socorro? Eu nunca nunca ouvi essa história, cara. né? Alguma criança apresentou assim evidentes sinais de subnutrição, clínicos, quando não comeu três colheradas mais, mais. Né? E se a criança, de repente, tiver vontades próprias, cara? E se ele, talvez, realmente não quiser comer agora? Enfim, não estou falando que ele não tem que comer água. É, pode ser que tenha um momento em que tenha que ser feitas as coisas. Mas será que em todas as interações que a gente teve com a criança era obrigatório esse tipo de comportamento? Será que a gente não pode reduzir em 40%, 50%, 60% as interações negativas? A partir de convites, a partir de diálogo, a partir de opções controladas, sei lá. Muito legal isso, Ismael. Fala, fala o um nome antes, por favor, para a gente já se conhecer. É, eu sou o Marcos. É, queria fazer uma pergunta. Você falou de se olhar no espelho um pouco, né? Tem um caminho que é uma terapia, tem um caminho que é um grupo de paz e tal, que é raro, muito raro ainda. Como é que você como é que dá para fazer um exercício para se olhar como um pai nessa, nessa época que você tá num, num furacão aí também vivendo numa cidade maluca que é a nossa e tudo e parar para se olhar nesse momento que você acabou de ganhar um filho e tal como é, como é que dá para construir isso Bem, em que momento né com que tempo a gente... <risos> muita gente ia te fala não então a gente tem que se preparar para ser pai né Para quando chegar o momento você não tem essas dúvidas todas. Mas isso é uma das falácias mais incríveis que você possa ter, né? Livros de paternidade. Como ser o pai mais foda de... O que esperar enquanto eu espero? <risos> né? Mil dias da criança, pô. Educar é amar, como é que é o do cara lá? Amar e educar, sei lá, enfim. É, quem ama educa, nossa, brilhante. Crianças francesas não fazem birra. Crianças francesas não fazem birra, enfim. Tudo isso é lixo, cara. É lixo, é lixo. É melhor você ler, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu acho assim, o processo, inevitavelmente, vai passar pelo fazer. Não tem uma única forma de a gente exercer uma nova construção nossa sem mexer nos bloquinhos, é isso. A gente vai ter que aprender, e a gente vai ter que sofrer, e a gente vai ter que chorar, e a gente vai ter que se sentir frustrado. A paternidade não é um caminho de rosas, cara. Nenhum tipo de amor é. O amor é isso, o amor é cheio de pontas, de... de né? Sobe, você tem um pico de amor, pô, como eu amo essa cara. Dez minutos depois, você está assim, pô, como eu amo esse cara. Por isso que não... Né? Então, você aprende fazendo. Então, Marcos, o meu convite assim, é mais aprender a se observar mais do que aprender a se modificar. Eu acho que o, o, o que muda é quando você consegue observar relações. O que está que na, minha, na minha própria história como filho, que está me fazendo reagir dessa forma, com esse pequeno? Que tipo de noções tenho eu do respeito, por exemplo? E se ele te falar, não, não quero, seu feio? O que, que você entende? É uma ofensa? Como você, como você reage quando sua autoridade é questionada, cara? Como? Não estou falando assim, faça isso e faça aquilo, não. Estou te falando como? Puta, quando eu, minha autoridade é questionada, eu fico puto. Problema do teu filho? Não, problema teu. Quando você está montando aquele móvel da, da Pega e Faça, da toca estoque sei lá, você não consegue montar o móvel? E tem gente aqui que não sabe montar o móvel. O que você faz, cara? Você bate no móvel? Você bate no móvel? Não tem gente que bate no móvel? Não tem gente que pega a ferramenta e manda para. Não tem? A culpa é da ferramenta? A culpa é do móvel? A culpa é da, tua frustra... da forma como você aprendeu a lidar com a tua frustração? Os filhos provocam? Provocam, pô. É a função deles, vieram para isso. Ué. Ué, o que você está esperando de um cara que mal fala? Ele fala 500 palavras por, por... O repertório linguístico de uma criança de dois anos é 500 palavras. E a tua é 30 mil. Talvez em vários idiomas. O que você está esperando, cara? Que ele se comunique como? Né? Mas é isso. É o... observação do... de... O que me pega? O que que tá pegando pra mim? O que, que me afeta? Jenny? Cara, é uma pergunta... Como é teu nome, cara? Rogério. Pode chamar de Rogerinha, todo mundo te chama. Fica tá mais bom. Fácil. Seguinte, eu sempre tive essa dúvida sobre Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, aproveitar que tu é psicólogo... Não existe, cara. Não, não. <risos> Sinto muito. Próxima pergunta. <risos> Valeu. Precisa... Precisava ouvir isso. Desculpa, Não, não aguentei, cara. Você fez assim. Ó. Levantei, tem que... Levantou, tem que cortar. Levantou, tem que cortar. Mas, tu, gente, tu fala isso pra criança, não fala? É porque ninguém não, mas falar. é uma puta dúvida legal, cara. Porque. né? Ah, mas obrigado por ter cortado. Não, a bola de boa. Que eu Valeu. Mas, cara, é, sei lá, todo mundo tem uma teoria, todo mundo fala. Quem segue uns caminhos ali filosóficos, entende isso como um valor importante, tem outros que não. A minha opinião, a minha opinião profissional, não tanto como pai, que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, é que o mundo é fantástico demais, antes dessas fantasias construídas secundárias. Se você parar com uma criança, ou você mesmo, cara, para plantar uma semente e, sai, e ver que desse negócio sai uma árvore, velho. Isso é fantástico demais. Regar uma planta, a planta crescer, é fantástico. Eu não estou falando um papo de pássaros e flores, não. Estou te falando assim, o, o o universo submarino é uma coisa louca, cara. Tem peixe que você não imagina. Tem uma série de organismos loucos ali que, que assim é muito mais doido que o Papai Noel. Então, essa é a minha parte na respeito da fantasia. Fantasia, para mim, ela, especialmente na cidade até os dos 0, 7 anos, digamos, precisam ser fantasias primárias. O mundo é fantástico em si mesmo. A gente não precisa de fantasias secundárias. A gente não precisa. Não quer dizer que isso vai fazer mal, que ele vai virar corintiano, vai... nada. Agora, a outra parte da resposta é o perigo que tem de alguns pais usarem mitos ou construções lendárias para, criar nas, na, para gerar nas, nos filhos algumas sensações que são muito erradas, que aí é outros 500. Se você quer falar que o dentinho caiu e a fada veio e pegou, e trouxe uma coisa, está tudo certo. Agora, se você pegar essa fada e usar ela como uma forma coercitiva dele fazer uma coisa, aí é errado. Se a gente pegar Papai Noel como uma forma de ameaça, como uma construção que é uma série de Big Brother que está observando exatamente tudo que todo mundo faz e que sabe que você se comporta mal, e que você tem essa tensão absurda, que você não vai ganhar absolutamente nada porque seu comportamento foi reprovável. E isso não é nem eu que estou fazendo, é um cara lá, que está, é, é assim, que está de vermelho, cara, e ele tem uns negócios ali, uns alças, sei lá que porra, ele cara voa. Esse cara vai vir te pegar. Isso é errado. Isso é errado. A gente não pode atrelar um comportamento que tem que nascer da criança a uma recompensa externa que nem sou eu que vou dar. Mas isso é uma opinião minha. Você pode fazer o que você quiser, lógico, mas é realmente assim. Não faz sentido. É, meu nome é Augusto. Léo, eu queria que se você pudesse falar um pouco o que você acha sobre rotina, sobre criar uma rotina na criança de comer, de brincar, de assistir TV. Uhum. As rotinas são muito importantes, mas muito importantes. Muito. Quanto mais nova a criança, mais rotinas ela deve ter. É a minha opinião. A criança tem que ter um horário para dormir, um horário... É, especialmente para as questões é, fisiológicas mais, mais uh, importantes nessa fase, né? Especialmente para dormir, um horário de banho... Lógico que eu não estou falando de um bebê pequeno, pelo amor de Deus. Bebês pequenos têm liberdade de fazer qualquer coisa. É, então. Exatamente. Vamos falar a rotina do quê? Né? Que rotina? A partir de que momento? A partir do momento em que a criança fala, "tô pronto para uma rotina. Né? A criança que vai falar isso, Augusto, assim, a criança ela ela começa a ter uns desenvolvimentos que você começa a ler, que a criança está pronta para dormir que a criança está pronta para escutar uma história e, e dormir ali. Mas é muito importante que as, as rotinas sejam feitas. Agora, tenho uma outra parte da resposta. A rotina é boa se ela... É, é dizer, o único momento em que a rotina é ruim é quando ela te impede de ter uma vivência. E isso não é para as crianças, isso é para tudo. Isso é para tudo. Quando eu ponho a rotina acima da experiência da criança, em uma noite, de novo, Tá, não foi dormir às 9 da, no... da noite, às 8 da noite, às 9 não, pelo amor de Deus, as crianças têm que dormir mais cedo. Se ele não foi dormir às 8 da noite, porque estava brincando comigo e criando um momento interessante, esse dia, esse momento, eu senti que podia dar uma esticada de 10, 15 minutos nessa rotina para poder ter um momento que eu achei legal, faz, ué. A gente está, não sei, em algum momento legal, a criança está produzindo um desenho ali, usando a sua criatividade nessa hora, nesse momento. Pô, não interrompem ele para ir no banho. Aliás, você é louco de interromper, né? Você vai ter uma treta federal. né? Então, agora, tem muito pai que fala, ah, então você falou que é pra né, para ele desenhar a partir das nove da noite. Não, não é isso. Claro, a gente tem que trazer essa atividade, especialmente desenhar e brincar, para horários mais cedo, né? para a gente poder ter uma rotina que envolva a higiene do sono, que a criança e a casa estejam preparadas para ter um momento de descanso. Esses caras produzem um monte de, de hormônio de substâncias, que são essenciais para o crescimento. Se esse cara for dormir às 11 da noite, eu estou ferrando isso. Estou ferrando o ciclo de melatonina desse cara porque porque eu achei legal que ele visse um filminho. Então, a exceção, na regra, é extremamente importante, mas eu sou super a favor de rotinas, e não somente para o bebê. Sou super a favor de rotinas pelo casal, porque uma casa que não que não sabe que hora vai dormir, que não vai, que, enfim, que não tem um pouco de, de espaço, eu acho que não digo que não funcione. Tem casos que funcionam assim maravilhosamente, mas eu acho que você abre uma porta ali para um risco. Não sei, que talvez pode ter um relacionamento um pouquinho mais per um pouquinho mais complicado. E os eletrônicos, a relação de eletrônicos com essa idade muito muito nova de um, dois, três é. anos, TV, tablets, etc. Uhum. Tem alguma? Cara, eu sei que tem pesquisa, eu costumo ler um pouco, eu já vi gente interessante, Gomer, um monte de gente falando que quanto mais tarde melhor, mas a gente sabe que tem uma dinâmica que até os pais estão lá com vários uhum. eletrônicos, uhum, uhum. é uma relação complicada. Como é que é. você vê isso? É. Bom, quando a gente parar para pra pensar em eletrônicos, a gente tem um nome, desculpa, cara. Eric. Eric. Eric. É, a gente vê assim um país que tem o país que tem mais eletrônicos para a criança é a Coreia do Sul tem mais ou menos três eletrônicos a cada criança que a criança tem acesso a esses eletrônicos e aí tem os Estados Unidos também na, nos cinco primeiros lugares e a Associação Americana de Pediatria diz, proíbe digamos muito claramente a Associação Americana de Pediatria os caras da assim caras que adoram Ritalina ou seja caras que não tem não tem dor com a infância, proíbem o uso de eletrônicos até os dois anos de idade. Então, quando os Estados Unidos tem um movimento desses, a gente tem que parar para pensar. Não é que proíbe, mas, é, assim, proibir é... entendam... É, recomenda que não seja, recomenda fortemente que não seja... Então, sim, eu acho, primeiro, fisiologicamente não é muito bom. Né? A gente sabe que tem interferência em movimentos sac sacádicos, relações temporoespaciais, espaciais enfim... É... Mas, enfim, é o que a gente fala de novo, né? A gente tem que se olhar no espelho antes de olhar pela janela, né? Que tipo de relação você tem com o eletrônico? E que tipo de questão te, é, faz pra você? Porque a gente tem pais aqui que são caras super antenados. Tem um pai aí no, num grupo que ele é, assim, videogamer, cara. A profissão dele, basicamente, é jogar videogames. Video o que você vai falar para o seu filho que não pode? Como você faz isso? né então, sei lá, acho que te incomoda o uso de eletrônicos. Te parece excessivo? Então, tem que modificar. Você acha que está tudo certo? Tudo bem. O eletrônico é uma forma de sair de uma situação? Complicado. O eletrônico é uma forma de evitar algumas coisas como criança? Aí o eletrônico começa a ter problemas. O eletrônico em si é isso, é um eletrônico. Não faz bem quando é criança muito nova. Isso é verdade. Mas, isso isso no celular. Olá, boa noite Maurício. É, por exemplo, eu tô em casa vendo televisão. Tipo, Estou vendo televisão. E a criança não tá dormindo tal. Enfim, é, isso interfere alguma coisa para a criança também? Alguma coisa? Sabe? Porque ela... Assim, é, minha, minha nenê tem quatro meses. E tudo que é colorido, tipo, eu tenho quadros em casa, tudo ela... Ela, ela tipo, puxa a mesma atenção para ela. Quatro nena, meses? Quatro meses. E, e, e você vê assim, você mostra o quadro para ela, ou você coloca ela para a janela que você vê tipo um movimento de, de, de carro, enfim, essas coisas, e ela ela presta atenção nessas coisas, né? Uhum, uhum. E, e aí eu não sei se eu tô vendo televisão com ela aqui assim do meu lado, é, se isso também de uma maneira pode atrapalhar ou enfim uhum. acontecer ter uma, alguma consequência nisso? Uhum, uhum. É, uh, consequências. A gente tem muito medo, né? De, de, de que que vai acontecer a partir do que eu faço? Mas, eu, assim, é, cai um pouco na pergunta do eletrônico, né? É, quando eu falei eletrônico da, da Sociedade Americana de Pediatria, na verdade é telas, não é eletrônico. É exposição a telas. Telas entendendo eletrônicos, tablets, celulares, televisão. A televisão chama a atenção de todos nós. Se eu estivesse aqui falando para vocês os números da loteria e tivesse ali um jogo de futebol, eu seria um jogo de futebol, tá de futebol cara. A, a televisão foi feita para isso, né, para capturar a sua atenção da melhor maneira possível. E quando você faz isso com uma pessoa de 4 anos, claro, você vai capturar a atenção total dela. né? É. É, eu não sei, eu... De novo, eu te perguntaria, é muito? É pouco? Te incomoda? Eu não sei, eu acho que as telas elas devem ser, assim, dosadas, especialmente com crianças muito pequenas. Acho que 4 me meses, eu acho que ela, principalmente pela sua capacidade de acuidade visual, da profundidade, de um olho que ainda, embora seja a primeira estrutura que se forma no útero, completa, apesar disso, eu diria que está um pouquinho cedo para ficar na TV, especialmente dependendo das distâncias que você tivesse. Se for uma sala um pouquinho mais reduzida, eu diria, assim, talvez, talvez tentar não à noite, talvez não depois, não antes de comer, depois de comer, depois de mamar, durante a mamada. Mas, enfim, de novo, é, como é a dinâmica da tua família, que funciona, talvez seja um momento. Mas eu, eu, eu evitaria um pouquinho a TV. Pelo menos só ter um ano e alguma coisa. É porque... Obrigado por ter levantado esse ponto, que é... ele me fez pensar algumas coisas. Assim. É... Por que, que eu assisto televisão? Né? O que, que eu estou tirando disso? Que é... Por que, que eu fico no celular? Né? O que, que eu estou ganhando? Se eu parar de fazer essas coisas, eu vou perder alguma coisa que é muito importante para mim? Tem alguma coisa que substitui isso? Uhum. Se, é, se eu tô fazendo isso por, por entretenimento, tem algum outro tipo de entretenimento que envolva uma tela? Então, é, essa conversa tá me fazendo perguntar essas coisas. Uhum. Eu não, te, eu não uhum. tenho essas respostas. Né? Uhum. Mas é mas, isso. Mas, tem mas que viver que é as perguntas. Perguntar. É isso. Talvez tenha formas diferentes de se relacionar com o filho. Talvez. Legal. É isso, então? Fechou? Beleza. Valeu.